Ha. Corrida de gente grande. Corrida em dólar gente hack. De Aí. Ha. Correndo em cima do beat, eu shit. A entola não descansa e cansa os calçam de ninar. Eu não tô pelas minas. Espalhe sem no campo. Esperando o cavum quando com os comédias atravessar. Me chame de escobar das track com goste peculiar. Pra fazer seu martelo martelar. Na corrida eles são os que não vingam, nós o que se vingar. Agora paga o caixa em que achei que é pra tropa vim tocar. É. Ha, o terror nós tá tocando há anos Anos que não tô vendo retorno Eu tornei-me caos depois de pontuar É, cê nem esperava cê me pontuar Corrida de gente grande onde tem vários pés de black Que é pra tentar me atrasar Só que se esquece do piso que trago nas cordas vocais e É, ela não arrebenta do lado de cá Iniciado se sexo, cigarro, maconha Na rua sem vergonha, nas festas de família Tímido, acordado enquanto muitos sonho, Tentando entender qual é o macete desse mundo Cíclico, criei discípulos Sem saber ser mestre, parece que sou uma pessoa Diferente a cada semestre Peço que se mostre, talvez eu me adeste Pra ser o maestro, dessa orquestra Mostra, isso é em hack, rec, bonde louco é pouco Vende de desde 1990 e pouco Mas passando por todo o preconceito E ainda motivando outros bretos a querer ser preto Me sinto vitorioso quando pago todas as contas no final do mês Aluguei uma kitnet, mas naquele pedacinho eu me, eu me sinto rei Viver de música aqui no Brasil, missão quase impossível Se tornou desafiante, desafiante. corrida de gente grande. É gente grande E eu não posso dar mole pois é. já nasci gigante é, E esse sono que não chega nunca, né? O Amanhã tá demorando muito, huh? quando chegar eu não vou estar tá preparado Vai, que essa animação pode ser o uh. Última vez que eu sonhei com os versos, eu pensei Será que isso é meu trabalho mesmo? Quem vive pro que ama não trabalha, engrandece, então agradece então que meu corre é de gente grande Mas depende de quem você relaciona Não se emociona não, eles não cansam de falar Mas se emociona sim, essa que bota pra chorar E o primeiro foi eu, pois o segundo se pá Desmereceu emoção, os segundos passou mais rápido, Fiquei quieto na razão, de respeito no horário O chip cobra uma atenção, seria pior ao contrário me diz. Quem tava lá legal, quem tá aqui agora Tão bem que foi embora, mal quando fica, respira lá fora Ar poluído não mata mais, que poluição sonora agora Vai, nós é em dólar, nós que desenrola as track se enrolaram com o Mac, Mac Só o com o piripaque dos Chaves Enquanto clique, claque, destravo o embate Que acaba no empate, sem vencedores plenos Promissores, eu lembro da divisão de quem bate De quem apanha, não esquece, subjetividade Entre quem ganha e cresce, a linha só expressa. E sua apanha de resto, então essa é a mentalidade Talvez a prioridade, pois pra tudo é prioridade. É válida e a prática é da posteriori é crise. Então vale só pra pensar enquanto hoje foi mais um dia é cheio de nada. Hala comédia. Ah, ah, ah. Somos todos gigantes. Somos todos gigantes. Uh -huh. em dólar hack. Gasto minha onda pra não gastar dinheiro. E sempre que gasto dinheiro, gasto a minha onda. Vou dar um jeito da minha onda, dá dinheiro. E quando ganha dinheiro dropando bomba, aí eu tiro onda. Flow gostoso e naze, dolando vários beijos, mas não tapa peixe. Cuidado com as sereia Só vejo o sinal verde, não vendo os café com leite verde. Esse porquinho baby tudo morrendo na areia. Conto na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos os que vieram pra somar, que vieram pra somar. E na falta de peso, na ponta dos dedos, vejo quem não consegue me acompanhar. Odeio emprego, mas amo o meu trabalho Por isso arrumo meu emprego Pra sustentar meu trabalho Logo esqueço desse emprego E aí eu vou dar trabalho E pra acompanhar meus passos Vocês vão ter trabalho pra caralho Fogo na casa grande Em dólar hack fornecendo A mais pura e mais viciante e se a largada já foi dada Entregue todas as medalhas Me chame um Sai Inside Maior correu dentro dos grandes Traficante de informação sim Porra, somos os donos dessa nação Enfim, passa a bola pra mim Que o que é dele está na mão E o que é meu será meu até o fim E o nego velho me disse Se prepara pra luta e fecha com algum. Ogum Esses nego não desiste Avançar nesses filhos da puta É terror nenhum Seu primeiro erro consiste Em achar que eu dou algum passo Contando com a sorte dos seus jabs Esquivo Minhas pontes te deixaram. No chão, continuo forte